tranquila. Parada. Esgotos normalmente são os locais mais temíveis em Resident Evil. Carlos, can you hear me now? Chill. Ah, thank God. Everything okay? Yeah, I'm alive. I lost him. Great. The subway's ready to go. We'll leave as soon as you make it back. Beleza? Parece que eles vão sair assim que. Nossa! Oh, Parece que o Nossa ele levantou, ajudou, é cavaleiro. Não quer nem bater um papo com ela, coitado. Bah, você tomar no caneco. Ai. Rapaziada, eu nem pergunto o nome, tio. Uh, o cara tá com um negócio de fogo. Nossa. Peraí. Ah. Tranquilo, parece que não tem tempo para respirar. Não salvou o game. Uh. Rapaziada, o Loki sabe usar armas. E como? Aí fica difícil. Fez um monte de cadeiras aqui, portas. Antes de entrar nessa porta aqui, tá rolando uma escada roletas aqui? Será que a gente sobe, mini baby? Se inscreve aí, tio. Mas o problema é: e se aqui for o local que continua? Ih, rapaz! Ele tá rolando uma balada, provavelmente aqui continua. Uhum. Vamos averiguar <risos> a salinha. Quer dizer, o caminho não olhou direito. Olha lá! Música de balada, com certeza. O Nemesista tá na área, hein? Ó, oh, a é bom escrever o nome dela aqui. Pra todo mundo ficar ligado que ela passou por aqui. É. Beleza, mini baby? Temos munições, favoritas que a gente pode usar a qualquer momento. Vamos armazenar. Então você pegar o alicate. Pegar o alicate? Ah, é, vai saber. Certeza, mini baby? Ah, não, mas é bom, né? Beleza, temos seis espaços. Uh, vamos lá, mini baby. Isso aí. But o primo do Buti Nelson, né, está na área É bom ficarmos espertos com isso É verdade Seguindo a trilha aqui, os, os Locks já levantaram O joelhinho é forte, hein Beleza, um, uma deitou O problema é que a Lock vai travar aqui Tem que tirando na cabeça Deixo, Mata deixa já Deixa o Lock no chão Peraí, será que ela, ela passa aqui? Ela pega na Beleza, deixa... Ah, ah. Beleza, deu, deu, deu pra passar, deu pra passar. O que que acontece? O botinel só tá vindo, tio. Nossa, o Estariano! Pera aí, vamos subir. Ixi! Escopeta na mão, tio. Tem que tá com a escopeta, não adianta. Ó, oh, ó, oh, tem que colocar isso aqui, pelo jeito. Nossa se, segura! Ah! Beleza, deu certo, deu pra passar. Tranquilo. Mini ajuda a olhar o negócio aí, hein? Onde é que tem que subir agora? É, a escada aqui, tio. Amarelão na frente. Nossa. Vai, vai logo. Nossa, tem até mochilinha. Nossa, o fogo vai longe, Mini baby Rapaziada. Ah! Nossa senhora. Nossa, ele, vem, vem. Nossa, ele vem, vem, Nossa, ele vem com salame na mão. Aí tá vindo, tio. E aí, direito, esquerda, direita, esquerda. Vou continuar subindo aqui. Ah, não. Yeah, não. Não, tem saída. Aqui não tem, tio. É Dio. Até <risos> Stars. Aqui é nós voando. Dia é profissional de gameplay, beleza. Cuidado. Não tô vendo nenhum item, não. Rapaziada, vai chegar no que sem saída? eu quero ver, tio. O estariano aí. É a verdade. A direita não tem nada. Continua. Nossa, tá pegando fogo o negócio inteiro. Nossa! Ah! Minibaby. Meu meu Nossa, deve estar tá fritando tudo, tio. Nossa, esquentando os metal. O fogo está subindo mais rápido que nós. Tem tempo, Minibaby. Tem tempo. Oh, ah, é tem tempo. É. Vou salvar, vou salvar. Ah, né? Olha, tem tempo para escrever uma cartinha de amor aqui. Já salvamos altas vezes. Cagão. Beleza? Vamos continuar subindo. O Cabernet está mais tranquilo agora. Pode cair o mundo. O Cabernet salvou? Cagão. <risos> Ó. <risos> Nossa! Nossa, ele pula com a mãozinha no chão, esses caras são os mais temíveis. Nossa senhora, que apresentação foi essa? É? Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí jogo É chefão Derrote a criatura não, não. Ah. Peraí Ah, tem um fogão Peraí tio, nossa, ele vara tudo ah. Vou dar choque nesse lock. Peraí, vai ter que vir aqui Tem uma munição ali, tá vendo, baby? Perto da, uh -huh. do O Chifruca ah. vai Tá carregando, hein Tá carregando Ó, ó, combustível. É nas costas. Ó, oh, ó, oh. pega Ou as costas você? do Loki. Pior que tá a linguiça. Nossa senhora. <risos> ah, ele tá vindo. Cuidado, hein. Eles vou pegar a escopeta agora, acabou a bala da arminha. Ferrou, hein. Oh. Ferrou, mini baby. Ah. Vai ter que nas costas dele mesmo. Ó. Oh. Pegamos Uou. ele, pegamos ele. Agora Pro nas bebe. costas. Nossa, nossa, pega, pega a munição! vai tá nossa senhora! <risos> Calma aí, mini baby! Uh, tem munição do outro lado! Vamos, caiu Escola que ele tá! Peraí, que ele! Tá! O jogo! Nossa, ele vem! Nossa, é o tamanho da botina <risos> do Stariano! Olha o negócio ali! Rapaziada, tem. tem um negócio aqui também! Pegamos! Nossa, ele ah. tá mais rápido que nós correndo! Ah. Quem é é isso, que isso, mini vai. baby? <risos> uh. Pera aí não tem arminha de jogar arminha! Tem que ser no combustível. Oh, tá, queimando. Ah, tá queimando? Tá queimando? Nossa. Nossa, queimou, tio. Queimou. Nossa, agora ele bate. Capoeira. Deu uma. Co... Nossa, peguei uma plantinha. Capoeira pros lados, hein, tio. Vai, tio. Vixi. Rapaziada, tá, tá de boa. Tá tranquilo. O Cabernet não colocou planta nenhuma aqui, mas tá de boa. Vamos tomar um coscar aqui. Nossa, perigo. Oh, passou, passou. Cadê o Loki? Tem que pegar a parada dele ali, tio. Vai tirar pra cima. Nossa. Chuva de amor. Ah, jogo. Nossa, tá pegando. Corre, corre, corre, corre. Pega o fogo. Pega a parte de trás ali. O cara é rápido, tá queimando tudo. Ele não liga pra fogo. Nossa, ele vem. Não, ele é muito rápido. Carrega esse negócio de... Sai de perto. Ah. Oh, meu, ela, vai... ela vai de abraço do fogo. Vai ter que carregar o, o choquinho. Carrega o choquinho aí. Rapaziada, a mina não tá correndo, tio. Ela tá com... Erna de disco. Ah. Oh, tem uma plantinha vermelha ali Munição de arminha Munição de arminha É importante arminha nesse chefão aqui Esse, Pegamos o Loki, pegamos o Loki Ele vai vir oh, munição de arminha Sai jogo Ele vai ter que vir por aqui Aí ah, você cai Beleza Vamos pegar a munição aqui rapidão Flipa nas costas dele Cadê as costas? Rápido Acabou ah. Acabou bem na hora, hein Ele já carregou Tem que carregar a paradinha ali tem ah, que matar praia. ele na arminha. Vou matar ele na arminha, vou ser é clássico. Ó, ó. Por aqui dá pra acertar, mas tem que, tem que ser exatamente no bugio. É o okay. quê? Pega o bugio do Loki. Ó. Fecha a mira, fecha a mira. A mira não fecha, não. <risos> Pegamos, oh, oh, tio. Explodiu. Oh, oh. E yeah. aí, tem como dar um gancho nele? Yeah, tirando. E aí, continua atirando. E aí, o que acontece? <risos> Pera aí, tá falando com nós. Ah, agora que ficou bravo mesmo. Agora yeah. <risos> ficou nervoso, hein. It's still kicking. E aí? Nossa, o cara é. Nossa, ah, ele de explodiu. Morrer. Agora Ai, ele, tá, ele tá nervoso. Ah! Nossa, mini baby. <risos> <risos> que isso? O que, que ele fez? Olha o bicho vindo. ué. Ele tá bravo, ele tá bravo. Não adianta agora, tem que esperar carregar o negócio ali. Nossa, meu braço está tenso. Agacha, eu agacho bem na hora, seu Loki. Beleza, vaza. Ele tá me correndo. A mini baby. Peraí, tia. Ah, agora ele pegou. Pegamos ele. Pegamos o Loki. Aí dá choque nessa bunda, nessa Loki. Granada... Pega nas costas, pega Não nas que costas. Pega granadinha? Nem do olho dele? Aí eu quero ver se ele <risos> cuesta, tio. Ai, cai. Dá um chute nele? Rapaziada, é nóis, tio. Nossa, escorregamos. Valeu! Nossa! Ele tá vindo! Peraí, tá. É ele? Vai, pelo amor de Deus, Não fala que eu. não. Rapaz, sobrevivemos, sobrevivemos. Alto tremor de Brioca aí, pelo amor de Deus, hein, jogo. Vai tô se joga, tô curtindo. Ah! está simplesmente muito curioso. Carlos, it's Jill. Do you read me? You right? Yeah. Bastard's dead. Good. Fuck him. What were you thinking? Turning yourself into bait? eu que, que, que meter Don't start. I did what I had to. I know. Ready to go. Hurry back. Volte à estação do metrô É isso mesmo Rapaziada, eles acham que o, o Estariano morreu Claro que não O cara ali é imortal pelo jeito, tipo, ele pega fogo Já viu o estilo, esses caras que entram na cena Que caem com o soquinho para baixo assim E fazem a apresentação daquele jeito Não vai parar nunca Eles estavam em altos barrios Eu Tô ligado, mano Vamos simplesmente continuar com a arminha Três balas já é, já é, Vamos dar uma olhada aqui, ó Parece que tem um, um cadovers aqui, hein Ó, a tiazinha já tá vindo <risos> Melee Baby Vamos dar uma olhada ver se a gente consegue encontrar alguma munição Que o Cabernet tá sem <fazos> Nada, nada, zero aí Essa parte aqui do Resident Evil 2 Remake, o Cabernet tá lembrando Dá diretamente no parking lot ah. Ó, tinha uma Plantinha aqui, se o Leon não pegou, eu vou pegar, hein O Leon não pegou, já passou aqui, ó Ó, tinha uma plantinha aqui. Quem lembra do 2 Remake? Ó, deixou uma maleta. Pegamos alguma coisa de pólvora de qualidade. Tranquilo, de momento. Vamos continuar com ela no baú. Se pegarmos outra pólvora de qualidade, podemos fazer munição da Magnum Ah, isso eu curto. tava um tiozinho ali, tipo Black Friday. Olha <risos> aí. Na, como que é, restaurante. restaurantão <risos> ali esperando abrir a loja? É. Ó, ó, atrapalhamos o rango do Loki aqui. Será que ela vai vir em direção? Vamos para direita, a gente vai para esquerda, beleza. Jantaram aqui, tanque de guerra na mão, a única loja que possivelmente poderíamos passar, ó, oh. boa mini baby, será que tem como? Não, nada a ver, irmão. Usar item provável, será que o Cazuza abre? Não, não, não, não. Ah. Não, vai, ter que, vai estar ali dentro da loja, vai estar aqui dentro, ó, beleza, barulhos suspeitos, Explosivo B. Tem algum explosivo A? Não. Não. Mas ainda temos espaço em mini Baby. Mais plantinha. Explosivo A. Dois explosivos A. Vamos juntar Opa, explosivos A. Tá... Ah. Nossa, ah. esse copretão vai ficar maior, tio. semi automático. Ah. Oh, meu Deus do céu. Vai ficar, vai ficar dois espaços, quer ver? O jogo dá, mas ele tira um espaço. O <risos> que, que eu disse, Minibaby? Baby? <risos> dá pra entender. Ele aumentou, ferrou. Tranquilão. Ó, mais pólvora. Ele Cabrini Tá tentado a fazer munição de escoplo you're all right to stretch. Sorry, I get a little jumpy there. Didn't know quite what to expect. No shit. Look, we're using the subway to get people out of town. You in? Subway. Well, that's good thinking. When we get out, there's ter be a lot to do. We could use a man of your skill set. What's wrong? Nothing, just a, uh, just bad timing is all. Yeah. Look, uh, don't worry about me. I'm gonna make other arrangements, okay? You better. You're the best gunsmith around. Oh no. <laughs> don't do anything stupid. Oh, that's that's your job, right? <laughs> Tem uma chavinha aqui que provavelmente, ó, é... oh, chave do cadeado, chave ah, do portão do da Kendall Chavinha Ó en... oh. Service alley Beleza, a chave está aqui Na parede Sim. É bom, ó, oh, a escopeta Cabe seis tiros agora, mini baby Aí ficou bonito, hein Tem altos zumbis aqui, toma cuidado Apenas nove balas Cadê a chavinha do amor? Tranquilo, ó, a vermelha, aqui, tá com sintoma de que vai levantar esse lock aqui, o que que eu disse? Ah! Nossa ah, senhora, tio! Ah, ah, ruim tesão ainda, sei lá o que diálogo é isso. Nossa, pega a escopeta. Escopeta! Ah, ah, eu meti a fogo no lock tio, pra ele largar esse ser Loki. Peraí, peraí, peraí, escopeta, tira, escopeta. Ah, tira. Ah, Deus. não! Nossa senhora, acabou com a gameplay já, Caverninha. <risos> uh, rapaziada, salvamos, mas o Caverninha não vai roubar, não. Não vai roubar. Os... Ó, pegamos os dois com um tiro só, tio. <risos> Vamos usar essa plantinha aqui, o Carmininho não... Peraí, só tem essa daqui, hein. Ah, tá no vermelho. Ou tá no... Tá no amarelo? Tá sim! Vamos achar uma plantinha solta. O Carmeninho tem só a vermelha. Rapaz, o cara deu a plantinha, o Carmininho já zoou tudo. Vê se tá rolando outro bonequinho daquele. Quebra. O Carmininho nem tem faquinha mais, hein. Vai gastar balinha mesmo. Dá nada não. Não vai pegar mais bala. <risos> Dá nada não. Rapaziada, ali era escopretado, o Camino ia ficar querendo economizar escopretos. Ó, escopretas lock. Nossa, ele, já, ele chega longe? Nossa, escopretos tá rápido, hein? Oh, oh, oh. Tá no amarelo ainda, vamos continuar até ela ficar no vermelho. Opa. Tá Mas aqui sai provavelmente em cima. Haverá algum item. Aqui, aqui vai ter. menos cartinha, tem pra você, mini baby. Ó, vamos usar o Cazuz aqui? Tá. Vai ter munição. Ó. Ah, boa. O tá ligado. vou eu ajudar pra combinar as duas, pelo jeito. o jogo. Vê se tem uma cartinha pra você, mini baby. Ó. painel do leitor no jornal. Ah, do editor, escrevo para expressar uma profunda preocupação. Quem tem filho sabe que a Cristal Charará é o melhor lugar da cidade para passear com as crianças no sábado. E não existe loja mais badalada e pesada para os bolsos dos pais que a Toy Uncle. Infelizmente, eu notei que... Quando venta, aquela estátua enorme em cima da entrada balança como se estivesse presa apenas por um par de parafusos. Se a cabeça se solta num dia de muito movimento, haverá crianças gravemente feridas. Já me queixei com o gerente três vezes, mas ele não está disposto a resolver a situação. Vamos ficar esperando acontecer uma tragédia para tomar previdências? Não. E cabeças vai, vão rolar que seja do gerente, tirem aquela armadilha fatal Beleza, rapaziada, já estamos ligados que essa armadilha provavelmente podemos usar para é. deitar algum ok, hein Não sei Tranquilo E aí, acabou os itens? Acabou os itens, mas é, tinha uma munição de grosso calibre ali, o caverninha tá mais que feliz De ponto 40 Tranquilão Rapaziada, temos muita munição, mas não tanto planta quanto o caverninha gostaria de ter Tá rolando muito silêncio e um vento. Eles vão continuar. Nossa, jogo! Eu sabia. Olha ah, a bazuca! Olha a bazuca do cara! Rapaz, ah. é laser o negócio. Tem que ir pra esquerda e pra direita. Sai! Ai. Ah, ele tá vermelho. Ah. Nossa, é duas! Ela retira na sequência, tem várias balas. Beleza, <risos> rapaziada, estamos ligados. que não é só um tiro Quando fica vermelho tem que sair fora é. Rapaziada, num beco assim, tio, vai pegar Beleza, tem tempo ainda Ali tá pegando fogo Tranquilo hum. Ai. Beleza, quando fica vermelho sai fora Nossa, os caras tá aqui ah. Rapaziada É bravo. you okay? Carlos, that monster's on my ass again. Are you shitting me? I thought you killed him. Me too. E como o vai passar ali? É... E... Ai. Ah, o Caberninha pegou as moral. Nossa. Agora lascou tudo. Quebrou é assim. hein? Tem, tem uma caixinha ali, hein? Já tirar a arminha ali pra fora. Prezão, tio. Nossa, geló bonito. Bonito! Dá, dá pra aguentar. Tamo no fine. Tamo no fine, mas levou uma bazucada na perninha ali. <risos> Tá é com o sintoma de ter trincado umas três vértebras. O que, que acontece? Vamos subir e ver o que que dá. fazendo pelo jeito esse cara não dá trégua no game inteiro. O vai ficar nessa, né? Ó, ah. ó. Oh, oh. right okay. Beleza, beleza. Ó, oh, voltar direto à estação eu tenho que subir a parada ali. Vamos voltar na estação. Escopretão, tio. Escopretão. Não tem mais nada aqui. Rapaz, ele vai cair igual o paraquedas aqui. Já. O caminho já tá ligado. Será que aqui para? Ó. Ah, cuidado. Vai cair na cabeça. Peraí, jogo. Vaza, vaza, vaza. Entra pra esquerda. Nossa, pau... Ele vai quebrar esse negócio aí daí do meio, quer ver? Cadê o Loki? Rapaziada, estou estudando tuk-tuk, hein? cadê esse Loki? Olha, ele já vem com o bazuca e tudo mais, é mira laser. Ele pega esse copo na mão. Rapaziada, esse cara me traz tranquilidade, não sei porquê, mas ele me traz! fazer oh, okay. a gasolina, hein? Um e nove, hein? Nossa, vermelho! Olha o tamanho da bazuca do Loki, tio! Okay. <risos> o que okay. Go! Go! A foi boa. Foi lindo. Vamos sair